Olá, Jane. Bom, então, só para explicar rapidinho as regras do nosso podcast para a Jane, que é a primeira vez que ela vem aqui, a ideia é um podcast rapidinho que a gente vai fazer algumas perguntas sobre ela, e, as perguntas rápidas e você pode demorar o tempo que quiser para responder, viu, Jane? Certo. Então, só para contextualizar, a Jane adora culinária, mas ela é originalmente designer e tinha uma vida bem normal, sem ser tão cuidadosa com a alimentação. Isso mudou em 2010, quando ela descobriu uma intolerância à lactose. E a partir daí, ela começou a se apaixonar mais pela culinária e criou o Ketutti sem lactose. É isso, Jane? Faltou alguma informação? O que mais você quer acrescentar? Não, é isso mesmo. E, é, tudo começou devido a uma intolerância à lactose, né? Foi aí que eu tive meu, meu tapa na cara para começar a se cuidar mais. Certo. E como que era a sua relação com a alimentação antes e como que isso mudou? Como que foi o processo tanto dos cuidados em si, mas como da sua mentalidade, né? Como que isso teve que mudar? É, então, é, até então eu tinha uma alimentação assim bem tradicional, como, como todo todo mundo assim, né? É, meu café da manhã era com francês, com margarina, uhum. café com leite, essas coisas todas que a gente já sabe, né? E e daí eu estava trabalhando, estava numa empresa onde eu estava com, com muito trabalho e uma certa pressão, então começou a afetar minha parte emocional e daí que desencadeou também a, a intolerância à lactose, né? E ela veio assim, um nível bem severo e, e eu vinha cada vez mais passando mal, aí até que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a querer entender mais para... É, porque eu pensava assim, ó, conhecendo o que está acontecendo com o meu corpo, eu vou poder me tratar melhor, né? Uhum. É, e nada como nós mesmos para fazer isso, né? Ninguém pode fazer é pela gente. Então eu comecei a pesquisar mais, a estudar, comecei a testar as receitas, a partir para um estilo mais saudável e comecei a, a obter bons resultados já com, com essas mudanças, né? Ah, legal. Então o interesse pela alimentação e saúde surgiu por causa da sua intolerância à lactose. E daí, da é onde isso. que surgiu a vontade de fazer o blog e de manter o Instagram? E a, então, daí, conforme na época sim até se tinha um conceito de que o sem glúten e sem lactose era era alimentação saudável, né? Há uhum. uns anos atrás. Sim. Então tudo que não tinha glúten ou lactose, todo mundo se interessava. E daí as pessoas vinham pedir a receita, mas eu acabava consumindo aquilo por uma restrição alimentar, né? Sim. E as pessoas queriam porque elas queriam ser saudáveis, né? Então elas uhum. começavam a pedir, passa a receita, passa a receita. Daí eu comecei a, a procurar uma plataforma para compartilhar essas receitas de uma vez só, em vez de ficar é, mandando e-mail para todo mundo ou, ou escrevendo as receitas na mão, né? Uhum. Então foi daí que surgiu o blog de, de compartilhar, então lá eu já colocava foto de como ia ficar o preparo. É, então, assim, todas as fotos que tem lá é, é o que realmente vai ficar, não é, uhum. não é foto, foto pronta. Então, aí já colocava a foto de como ia ficar, a textura do preparo, uh, tudo que precisasse para concluir a, o procedimento ali da, de um preparo, eu acabava anotando ali e a coisa começou a, a crescer, né? Mas pessoas começaram a procurar pelo, pelo blog, pelas receitas. Ah, que legal! A gente tem uma perguntinha antes de continuar a entrevista. Por que que tu diz com K? Então <risos> é, tem, tinha muito assim procura já por, por produtos sem lactose no Google se você for colocar tem muito. Então eu pensei ah, vou colocar com K para ser diferente, né? Para facilitar nas buscas. Uhum. Então foi mais uma estratégia de, de marketing para para diferenciar, para que as pessoas encontrassem fácil. Então, eu já falo assim: é ah, quitutes com K. Mas ah, porque então. tem, tem muitos quitutes com K e, e estão assim, pratos tradicionais, né? Então, eu queria fazer uma coisa diferenciada mesmo. Ah, que legal. Está explicado, então. Está <risos> explicado. É... Inclusive, quem quer ver as receitas da Jane, que ela acabou de falar, tem no site dela e tem no nosso também. A gente vai deixar os dois links aqui no, embaixo do no podcast para você conferir. E falando em cozinha, né? Cozinhar, quais seria, quais seri, qual seria o alimento, né? Ou ingrediente que não pode faltar na cozinha da Jeane e qual seria o instrumento que não pode faltar na sua cozinha? O utensílio. <risos> Só um. Pode fazer uma lista, ah, te dá três então. Só... <risos> tá, vamos lá. Farinha de coco. Certo. Gosto muito. Deixa eu ver o que mais. Liquidificador também é, é vida. <risos> ah, deixa eu ver. Fogão, né, gente? É. fogão? O <risos> que eu vou fazer sem um fogão? Acho que seria um dos três, né, já que é para escolher só três. É. Ingredientes e, e itens. Tá certo. Então, acho que o fogão a gente acha que todo mundo tem em casa, né? A gente imagina quem está assistindo isso aqui agora. E, então, seria o liquidificador mesmo, e em termos de ingrediente, uma farinha de coco, né? É bem versátil. Sim, sim. Dá para fazer muitas coisas, né? E é um ingrediente acessível também, né? Sim. Não é igual a farinha de amêndoas, por exemplo, que já é mais, mais cara. O pessoal já reclama um pouquinho mais. É verdade. É. É. Em termos de, das pessoas que você falou que no começo começaram a procurar e depois de um tempo começaram a voltar no seu blog, e depois que já tinha uma plataforma mais estabelecida, assim qual que é a maior dúvida que elas têm? Qual que é a maior dificuldade que elas sentem para começar a alimentação sem lactose ou mesmo para saber mais a respeito? Qual que é a maior dúvida que você encontra? É, às vezes assim, assim ó, pelo que eu percebo, a pessoa tem que querer, né? Uhum. Então tem que partir de uma vontade própria. E às vezes é mais assim quando você, como é que eu vou falar? Quando você não tem um real motivo para isso. Você acaba se acomodando às vezes. Então, uhum. você acaba levando aquela vida de sempre. Então, quando acontece alguma coisa que te obriga, te impulsiona a sair da zona de conforto, você é obrigado a, a querer, a, a procurar por coisas novas. né Então, acho que foi meu caso, de vocês também, uhum. de, de querer mudar, né, mudar o corpo, o estilo de vida. É, então, assim, acho que as pessoas acabam sendo motivadas. Por, por algo assim pelo emagrecimento por algum problema de saúde é, e é isso que acontece senão a gente acaba não saindo da zona de conforto né certo e você que já passou por isso se você tivesse algum conselho para dar para essas pessoas que querem sair da zona de conforto fazer algum tipo de mudança é, qual seria esse conselho meu conselho é que as pessoas busquem por informações, né, é, busquem saber como o seu corpo funciona, é, como ele vem se comportando, então eu acho assim, que é, é muito importante para a gente ter bons resultados saber como que, é, como que esses alimentos influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, e que isso seja agradável de, de se manter a, a um longo prazo que não seja algo assim passageiro, né? Que seja algo prazeroso, gostoso de fazer um verdadeiro estilo de vida, né? dá pra gente falar isso mesmo <risos> estilo de vida, né? Não, não é uma dieta da moda, é um estilo de vida, isso mesmo. e em termos de, de emoções assim que você sente ao desenvolver esse trabalho, qual que é a maior dificuldade que você encontra como gerente ao divulgar esse tipo de informação mesmo, e qual que é a maior alegria? maior dificuldade? Olha, o Instagram tem dificuldade, dificultado um pouquinho o nosso trabalho, hein? É. Vou reclamar agora. É... Então, assim, é... como é que eu vou falar? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. É, você quer dizer com relação ao ao alcance das postagens que acho que foi isso até que a gente conversou um tempo atrás também isso isso também também dificultou bastante e hoje em dia tem muitas é, é, preparações assim que eu particularmente assim não, não acho tão tão saudáveis tão nutritivas e às vezes as pessoas acabam um, acabam optando por opções mais fáceis mais mais práticas também né então, acaba sendo também uma, uma, uma das dificuldades. Você pode dar um exemplo dessas preparações, de uma delas, por exemplo? É, vamos lá… É, é aquele caso que eu comentei até assim… É, então falta assim um pouquinho das pessoas buscarem mais informações, né? É, usando rótulos sem glúten sem lactose, eles, as pessoas já acham que, que é algo interessante, uhum. que pode ser consumido todos os dias. E, e também aquela falta de busca de informação, né? De buscar por conhecimento, que não é, não é bem por aí. É, é verdade. Acho que um exemplo bem claro de uma coisa que é sem glúten, sem lactose, que não é saudável, é o próprio açúcar de mesa, né? É um, é um exemplo que a gente gosta de, de mencionar. Quando alguém fala, ah, mas isso é sem glúten e sem lactose, fala, bom, o açúcar também é sem glúten e sem lactose, e não é por isso que é. se torna um alimento saudável. E qual, que é, maior, e qual que é a maior alegria? que você sente ao desenvolver esse trabalho é, é muito gratificante assim é, hoje assim o público do, do blog não, não são somente pessoas com restrições né uhum. tem pessoas também que procuram um estilo mais saudável e é muito gratificante ver que as pessoas estão conseguindo alcançar os seus objetivos assim e que a gente está fazendo parte disso né vocês também têm, têm um grande papel aí na, nas mídias sociais então tem muita gente que acompanha e com certeza é, segue as propostas e, e o estilo de vida de, de vocês e, e acaba colhendo bons frutos com isso. E é muito legal a gente ver que o nosso trabalho está favorecendo para isso, né? As pessoas estão podendo comer opções diferenciadas sem, é, sem, sem, sem fugir do, do real objetivo que elas estão elas procurando, né? É realmente e obrigado por mencionar a gente também como parte desse movimento a gente trabalha bastante e fica feliz quando é quando é reconhecido e quando a gente consegue ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. É... Doce de amor próprio. É legal, é legal. Minha avó Ai que bom, que bom, o pessoal gosta. É legal que a gente está fazendo parte dessa transição, né? A gente está conseguindo. A gente está vivendo nessa época que tem a tecnologia a nosso favor, para a gente ter acesso ao conhecimento e ter como repassar esse conhecimento, né? realmente é bem gratificante. E com relação à entrevista de hoje, Jane, você acha que faltou a gente fazer alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Pode ser sobre você, pode ser sobre alguma dúvida que você vê no seu, no seu blog no Instagram, pode ser qualquer coisa. Agora é um momento para você falar o que você quiser. Sua mensagem. Ai, tá, bem. deixa eu ver. É, eu só queria lembrar, assim, para quem vai assistir também, que é, é um conjunto de, de práticas saudáveis, né? Não só alimentação, mas a gente procurar trabalhar também as nossas emoções, é, praticar atividade física, que todo mundo já sabe beber bastante água, ter, ter uma boa, boas horas de sono, um sono com, com qualidade. Então, é um, é um conjunto de práticas saudáveis que vão favorecer a, uma vida melhor, né? Eu é, acho que você falou Sim. tudo. É, realmente não é só você fazer uma receita sem glúten e sem lactose, você adotar Sim. hábitos que como um todo tragam um estilo de vida mais saudável, né? Realmente não é não pode ser só um pilar, né? Realmente tem que ser tudo bem estruturado para uma vida melhor. Então, o nosso trabalho é, assim, é um trabalho de formiguinha, né? A pontinha do, do iceberg tem isso. tem muito mais coisas por trás, né? Que a gente tem que tem que analisar isso também. Bom, legal, Eugênia, Acho que a gente falou aqui rapidamente sobre você, sobre os seus quitutes. Acho que o pessoal já ficou com Sim. água na boca. Então, acho que você <risos> pode falar para o pessoal onde que eles podem encontrar vocês saber mais do seu trabalho, quais as mídias sociais, o blog, quais outras plataformas você utiliza. Certo. É, hoje eu utilizo então o blog, tá? Que é o Quitutes com K, <risos> www.quitudesemlactose.com.br. É, tenho através do e-mail também que eu é, confiro toda semana é, contato arroba e no Instagram também arroba quitutesenlactose. É, trabalho também com, com workshops, aulas de personal cooking, Quem tiver interesse, é só entrar em contato pra gente fazer delícias saudáveis. É, legal. Pô, que legal, Jenny, foi um prazer falar com você hoje, faz um tempo já que a gente se conhece por Instagram, né? já trocamos postagem, você fez um guest post para a gente, um para você, mas hoje finalmente a gente Aham. se conheceu aí. Se eu que né? agradeço. Fiquei um pouco com vergonha, mas eu agradeço pelo convite, é muito legal essa troca, a gente acaba aprendendo também e evoluindo. Ah, imagina, É normal mesmo, até a gente que já gravou, sei lá, 8, 9 podcasts ainda é meio travado na hora de fazer a entrevista, mas é um aprendizado contínuo né pra gente. É isso aí, e eu, eu agradeço pelo convite, viu? A gente agradece você pelo seu tempo por ter se disposto a vir aqui falar um pouquinho sobre o seu trabalho também e a gente te aguarda para uma segunda rodada que vai ter mais perguntas, mais focado. E com certeza o pessoal gostou bastante e vai querer essa segunda rodada também. Ah, então tá bem. Fico aguardando, viu? Então é isso, né? Tchau, Eugênio. Muito obrigado pelo seu tempo. E a todos vocês que nos ouviram, a gente se vê no próximo podcast. Um, um forte, forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho.